encarando a notícia de frente. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ Oh, my God. Yeah Muito bem, vocês estão acompanhando ao vivo aqui pelo seu Mato Grosso ao Vivo é, a carreata em alta floresta, contrariando as decisões do Tribunal de Justiça que liberou alguns detentos da cadeia municipal. Ainda ontem houve uma reviravolta, mas a população não aceitou. Olha aqui membros da comunidade, diversas pessoas, empresários, sociedade civil organizada, em manifestação pacífica pelas ruas de alta floresta. Todos estão manifestando a sua contrariedade com relação à decisão da justiça em soltar os detentos da cadeia municipal de Alta Floresta. Centenas de veículos, praticamente, até agora já passou praticamente mais de 500 veículos e continua a carreata aqui no município. Vocês podem ver que lá ainda continua a fila. Nós temos lá mais veículos que se aproximaram, se aproximando, que estavam respeitando o sinal de trânsito e ainda continuam participando da carreata. Centenas. Até agora, na no nossa contagem, já houve mais de 500 veículos. Estamos transmitindo ao vivo, direto da Avenida Ariosto da Riva, aqui de Alta Floresta, Mato Grosso, para todo o Brasil, para todo o estado do Mato Grosso. Uma gigantesca carreata contra a soltura dos detentos da cadeia municipal de alta floresta.